Play! Play! Mãe! Oi! Ah. Quer assistir junto comigo o videoclipe, o último videoclipe do Ando Action? Senta aqui no sofá! Tá, tá gravando, só que assim, você não vai aparecer se você sentar no sofá. Aí eu corto essa parte que você for passar, entende? Não vou, vou deixar você aparecer, só vai aparecer sua voz. Então se quiser, faça uma voz bonita também. Uh! Gente, enquanto minha mãe aqui vai aqui sentar junto comigo pra assistir o último vídeo da Mondre Action, já que você já sabe pelo título, é a minha reação de como é Eu vou na ah, minha mãe também tá Aí tá que nem eu Não, <risos> Gente, eles eram muito novinhos O último abraço deles E agora não é o One Direction É cada um seguindo sua direção E acho que é Como assim? Acabou? Acabou! Acabou, não existe mais O um grupo? Como é que, não, é, não sei se existe ou não. Mas é que eles agora vão ficar em tempo parado, entende? Vai ter turnê, não vai ter nada. Na verdade, não acabou. Mas, eles. Foi tipo meio que quase final esse daqui final de, dessa, desse, desse, desses explosão de One do Action, sabe? Que foi? Obrigada por ter colocado o sorvete na minha frente. Que Eu dor. amo sorvete. Ai, que legal. Vai, vai, faz faz logo agora. Eu amo sorvete, você, você, igual, eu acho que você ama directa, igual eu amo sorvete, quer dizer, eu fico, consigo sobreviver sem o sorvete. Eu também acho que você consegue sobreviver sem eles. Ah, eu consigo sim, consigo, só que esse é o último vídeo dele, sabe? Você não sentiu isso com Menudo? <risos> com o Backseat Back, Boys que acabou lá. É, muito novinho, muito. eu acho que era mais sério. And new Kids New Kids uh, New Kids Então As novas crianças do pedaço Mas eles separaram But, uh, we'll... Ah é, viu? Se New Kids do box lá <risos> Voltaram Separaram e depois voltaram Quer dizer que o Direction também pode voltar Então não se desespera Meninas de Direction Foi isso Essa foi a minha reação Tipo, quase nada Eu achei que ia pirar eu pirei mais quando lançou mesmo, que foi das horas da manhã. <risos> que eu vi lá no Twitter, todo mundo tava pirando. né? eu falei, nossa, eu acho que eu não vou assistir não, vou gravar minha reação. E não foi muita coisa grande. Enfim, é isso, gente. Bye. Se inscreva no meu canal, dá o um joinha, mãe, dá o um joinha, tá? Não esquece. Joinha. Né, pra você dar o um joinha ai, quando ai, lançar esse tique. vídeo. <risos> não agora. Enfim, tchau. Se inscreva no canal também, tchau. Cadê o botão?